Agora era a hora, né, mano? Agora era a hora, velho. Será que com um o upgrade de 30% a gente acerta uma Pandora? Cara, dá pra sonhar, hein, velho? Dá pra sonhar, hein, velho? Vamos botar 40. Vamos botar 40. Solta nós. Vem, Pandora. Parou. Parou. Bom galera, vocês já estão ligados que há algum tempo Eu tô utilizando esse kit aqui No CSGO, Carambit Blue Jam 442 e essas luvas Super Conductor, mas daí né, eu tava pensando E se eu não trocasse de luva? Pelo menos tivesse uma segunda opção, porque eu literalmente Não tenho uma segunda opção e se liga Como que ficaria foda, mano, minha Carambit Com uma Pandora, eu acho que seria muito Massa ter uma luva dessa no meu inventário E eu achei aqui no drop uma Caixa barata que dropa a luva Pandora, é uma caixa de edição Limitada, ou seja, ela vai ficar durante um tempo aqui no site, depois vai ser removida. E é essa caixa aqui, caixa Glow. Pelo que eu chequei, é a única caixa barata do site, assim, que tem a chance de vir Pandora. E é uma caixa limitada, é a única caixa entre essas limitadas que dropa Pandora e também dropa alguns itens mais high tier, né? Tipo essa Carambit game Doppler, essa baioneta, essas facas aqui, a Cavulcan. E é uma caixinha de 100 reais, não é uma caixa muito baratinha, velho. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir 10 vezes essa caixa pra sentir qual é que é. Você vai gastar mil reais nela aqui. começando Agora, primeira caixinha, 100 reais cada caixa, mano Um pouco mais cara, não é tão barata assim também, né, mano? Não posso dizer caixa barata que dropa Pandora Na verdade é uma caixa de 100 reais, né, mano? E começamos como? Prejuízo? Prejuízo, velho Tá bom, 15 dólares de prejuízo na primeira, velho Nossa, já dói já Vamos ver, m 4 s Golden Coil Skinzinha de 28 dólares, estamos no lucro, beleza Bom, depois eu junto essas 10 skins, a gente vê quanto que elas custam A gente pode fazer alguns upgrades Essa WP eu acho que não chega em 25 dólares Ô, é louco! Veio Factory New, mano Top demais, velho Eu nunca quis ter essa WP rosa aí, mano Não sei, acho que eu não vou pegar pro meu inventário, não Vamos lá M4 Nel no ar 31 dólares, deu bom Tá, lucramos quase que todas as skins aqui que vieram até agora Menos a primeira Olha a Pandora como que ela vem, cara. Mano, se eu pego uma Pandora aqui, eu tiro pro meu inventário na hora eu nem penso duas vezes, cara. Vamos lá. Vamos ver se vem Pandora. Eu vou ter que abrir várias vezes pra vir, né, mano? Hum, não vai vir muito fácil, tenho certeza. Mas tá dando lucro, velho. O Caixinha top, mano. Pô, velho. Lucrinho legal até agora, mano. Vamos ver. Depois de abrir 10 caixas, a gente faz as contas. Quanto custa a M4 Emperor? Na... Primeira vez aqui que deu prejuízo na sequência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma M4, dessa vez a Neo Noir. Hum, nossa, duas vezes prejuízo seguido. seguida. Eu não gostei não, velho. E só tem skin bonita, né, essa caixa, mano. Isso é algo que eu tenho que falar pra vocês, mano. E pronto, galera. Abri 10 vezes a caixa, o que significa que eu gastei 250 dólares nessas aberturas aí. E beleza, veio mais uma skin que deu profit. Deixa eu ver aqui no upgrade se tá dando mais de 250 dólares as minhas skins. Tá dando 300 do Olim. Beleza, já lucramos 50 dólares. Tô então, pesquisando qual que seria a outra caixa que poderia vir em luvas Pandora. E eu acho que a única caixa que dropa Pandora, além daquela que eu tô abrindo, seria a caixa de luvas, mano. Mas nem aqui eu tô achando Pandora. Fala bem a minha eu acho que quase não dá pra pegar a Pandora nas caixas, cara. Ó, nem na caixa mais cara, que é a caixa Lore, a gente não encontra Pandora, cara. Não tem Pandora, véio. O que me deixa com vontade de abrir mais 10 caixinhas. Tá, eu sei, né, mano? Pode ser difícil demais de pegar essa Pandora. Mas se a gente abrir um monte de caixa, a chance vai aumentando, né? Vamos abrir 5 de uma vez? 125 dólares. Nossa, mano. Caixinha a escada, velho. Vamos ver. Passou uma Pandora. Eu acho que vai dar prejuízo. Nossa. Na moral, agora deu mais prejuízo do que eu esperava, velho PQP, cara 100 dólares em skins Bom, eu vou abrir mais 5 só Vai totalizar 25 caixas dessa daqui Cada caixa sem conta Uma caixa meio cara, né, mano? Não veio, ó, Bora, que... Galera, a gente tem duas opções de Pandora aqui no site. A gente tem a Field Tested, mas a gente também tem a Battles Card. Se eu conseguisse chegar no upgrade pra uma Pandora dessa, ia ser irado, velho. Bom, vou fazer o seguinte, vou voltar aqui no site e vou abrir algumas caixas que são um pouquinho mais caras, tá? Que são essas caixas premium. Eu vou abrir 10 dessa mais barata. Vamos lá, 5 de cada vez. Vou juntar um monte de skin vou tentar fazer um upgrade com uma Pandora, velho. Acho que faz sentido. Ó, beleza. Deu uma faquinha, mais outras quatro skins. Nossa, deu prejuízo, hein, velho. Deu prejuízo. Vamos lá, me dá um lucro aí. Aqui, mano. Me dá uma faca boa, pelo menos. Nossa. Na moral, a minha sorte começou a cair, velho. Tem um monte de skin aqui. Agora era a hora, né, mano? Agora era a hora, velho. Será que com o upgrade de 30% a gente acerta uma Pandora? Cara, dá pra sonhar, hein, velho? Dá pra sonhar, hein, velho? Vamos botar 40%. Vamos botar 40%. Solta, solta nós. Vem, Pandora! Parou, parou! <risos> Nossa, não esperava que isso fosse acontecer, velho Pandora, então agora, Battles Card. E agora? E agora? Dois upgrades seguidos É difícil, cara Tem que ter coração, mano Galera, eu vim aqui no CSGO Pra simular o que seria uma Pandora Battle Card Bem desgastada Quer dizer, ela é pior do que bem desgastada, né? Ela é veterana de guerra, né, mano? Então assim, o negócio é triste, velho Eu acho que eu não pegaria uma dessa no inventário, não, mano Por outro lado, se a gente for atrás de uma Field Tested Que tem um float baixo, tipo essa 0.15... Cara, a Field Tested é bem aceitável. Não, mas Battles Card não vai dar, não. Velho. Galera, então tá decidido. Não vou coletar pro meu inventário aqui a Pandora. Porque ela é Battles Card, mano. E não vou fazer nenhuma doideira hoje também. Tentar uma, porque, tipo, uma Field Tested. Eu poderia vir aqui no Skin Changer do Kidrop. E trocar essa Pandora instantaneamente aqui por outra skin. Tipo, uma Hidropônica. Mas também não me agrada muito, não, velho. Vamos combinar o seguinte, cara. Ativa as notificações do canal se não tá ativo ainda. Volta aqui no próximo vídeo. Que que eu vi é abrir caixas no drop Pra você descobrir o que eu vou fazer com essa Pandora, demorou? Tamo junto, ó, esmaga o like aí pelo upgrade na Pandora, cara O que, que foi aquilo, mano? Vou deixar o link do Keydrop drop embaixo na descrição Pra você que quiser colar aqui Se passar aqui e for adicionar Não esquece de usar o código login pra você garantir os 5% aí de bônus Dá pra depositar com esses métodos que estão aparecendo aí na tela E você vai ganhando bônus de acordo com o valor que você deposita Tamo junto, galera A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Um abraço, falou!